Agrega conhecimento transformando a cultura existente. Expertão ambas as partes, interesse em conhecer o outro e a forma de vivência que se apresenta. Então, não é só o, a pessoa que está transmitindo, não é só a pessoa que está é, fazendo parte do turismo, é, mas também os turistas que trazem conhecimento e acontece troca de experiência entre o turista e a pessoa que está proporcionando para o turista nesse desenvolvimento. Essa troca de experiência agrega o conhecimento para ambos os lados. Pode passar? O turismo rural proporciona, além da troca de experiências culturais, atividades diversificadas. É que, por sua vez, né, através da produtividade possibilita aos turistas estudarem ao máximo do meio natural e cultural. Essa produtividade hoje desenvolvida no, no meio rural, no espaço rural, faz com que é, tenha várias possibilidades é, para os turistas, né, tem turismo agroecológico, várias formas de turismo, né? de, de turismo, de, de aventura e várias outras formas né, que possa ser aproveitado. E, e o cultural também, né, que é da preservação cultural. Uma característica cultural que se destaca aqui no Oeste de Santa Catarina é a do Colônia, que é, essa é que vem dos descendentes, principalmente dos europeus, né, italianos e alemães, que é muito forte aqui na região. Então, através do colônia né, que surgiu então, o termo dos produtos coloniais. Então passar? Então, o que eu é né, que ele diz o quê? Que o oeste catarinense é um sítio simbólico de pertencimento, e qual os produtos coloniais são uma de suas expressões, pois são portadores de valores, saberes e experiências vividas e compartilhadas por, por esses grupos sociais. E nessa nossa região, ela é bastante forte nesse sentido, onde. É, os descendentes europeus deixaram a sua marca com esses coloniais que são transmitidos, né, de, de gerações para gerações. Então, essa nova alternativa de produção e comercialização faz com que muitos estudos da industrialização passam a produzir esses produtos de pós-colonial. Então, quem não conseguiu se integrar nessa nova tecnologia de integração com o mercado, porque, por exemplo, de, é, da a agroindústria, que ficou na, na agricultura, ainda alguns um para a cidade, outros que permaneceram na agricultura, essa foi uma alternativa de, de produção, através de produtos coloniais. A comercialização é realizada através de ciclistos cultos, preservando dessa forma o meio ambiente, você ser produzido de uma forma orgânica. Então, esses produtos, além de ser é, produzidos e comercializados de, através de ciclistos cultos, onde, às vezes, até em feiras, rua, de, de mão em mão, de porta em porta, ele preserva o meio ambiente para ser tudo de forma urbana. Então, a preservação ambiental. Então, nas décadas passadas, o turismo ele era uma atividade de desenvolvida predominantemente de no centros urbanos. Então, quando você devia falar em turismo, que a gente pensava? Vamos lá para litoral, vamos para as cidades maiores. Né? Isso, essa era a forma de, de turismo vista nas décadas anteriores. Atualmente, o turismo rural ele vem se destacando nas últimas décadas. É como opção de lazer, descanso e aventura. Então, isso no, nos interiores, dentro dos estados, mesmo na nossa região, está sendo, tá sendo desenvolvido agora, no último mês, nas últimas décadas. Então, muitas pessoas buscam o turismo rural nesse se para enfrentar a vida cotidiana nos centros urbanos. Então passar? É, então, o slide anterior, é, muitas vezes a, a correria do centro urbano faz com que essas pessoas, para descansar ou para buscar uma energia, um contato com a natureza, é que busca no turismo rural é, essas alternativas. No então, caso do o sujeito do turismo, o meio ambiente é fundamental. É a base da economia turística apresentando apresentando oportunidades e limitações. Então, pra, para propor o turismo rural, é o meio ambiente é ou fundamental, né, a gente deve pensar no turismo rural sustentável, onde haja, é, o tanto do, por parte do turista, como por parte do, do agricultor, né, do agricultor e do agricultor, que está oferecendo serviços, é uma preservação, cuidado com o meio ambiente. Em termos de limitações, os impactos causados pela atividade turística podem também ser negativos, pois pode acontecer é, problemas como a, o desmatamento do amato ciliar, o da vegetação, destruição da mesma, aos coletas usados pelos turistas nas visitas, como também a alimentação de animais, e isso a causa de degradação. Então, se não tiver esse cuidado, muitas vezes, o turismo rural acaba não preservando o meio ambiente e sim degradando. Então, a conscientização dos turistas é fundamental para que possam fluir o no meio ambiente natural sem causar a degradação. Desde o turismo rural, deve, portanto, envolver-se com atividades que agregam valor, onde a preservação ambiental e cultural, e não deve ser uma transferência de problemas turísticos convencionais para o espaço, espaço rural. E quando o povo envolveu uma rota rural, uma rota de turismo rural, mais é simplesmente eu pegar alguma coisa que já está acontecendo lá na cidade uma outra região, e trazer para minha região. Isso, não, às vezes, não vai dar certo. Cada região tem que pesquisar, fazer um estudo do que é viável para o seu espaço, né? Para que, para que dê certo, para que funcione. Algumas considerações finais. O desenvolvimento rural ele vai muito além do setor econômico, ele leva em conta a cultura, o social e o ambiental, assim como a qualidade de vida das pessoas. A preservação do meio ambiente também é visível por dar um cuidado para a separação do lixo, com os seus servos, com os sem agrotóxicos, entre outros fatores de preservação. Como o turismo rural se preocupa com isso, é bem visível, é notável né? que as pessoas elas separam o lixo, não há lixo jogado, as pessoas que fazem as trilhas também, né? segundo o seu próprio lixo, separam né? cada um, não há garrafas jogadas nesse sentido, né? papéis. Eu acho que é... vocês têm mais algum slide? Aí só coloquei algumas referências, então. Como um o tempo era curto, eu tive que reduzir bastante os, as falas. Acho que seria isso. Obrigada pela, pela oportunidade né, de estar apresentando. Então, eu fiz o, o mestrado sobre a rota em tantos lugares no Instituto de Quilombas, o S de Santa Catarina. E, assim, é uma parte do, do, dos estudos né, que eu venho fazendo. Agradeço a sua apresentação, Neila, mas eu vou cometer a delicadeza de não comentá-la, só para a gente passar para o Rodrigo. O Rodrigo, infelizmente, teve uma, uma dificuldade com a nossa comunicação do evento, ele acabou ingressando em outra sala, mas agora ele está aqui. Então, uhum. vou passar para ele que ele tem um compromisso assim, e aí nós comentamos o seu, tá bom? Rodrigo, é bom. por favor, fique à vontade. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem? Vamos ouvir. É, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de participar do evento. É, teve esse problema né, de comunicação em que eu não consegui acessar no nosso GT, mas felizmente a gente foi resolvendo isso e a professora Raquel possibilitou que acontecesse esse momento. Então, eu queria registrar aqui meu agradecimento e a compreensão de todos vocês. É, eu submeti para o Congresso os resultados de forma bem genérica da minha tese de doutorado, que foi defendida recentemente no Programa de pós graduação em Direitos da Universidade de Brasília. E é, esse, como, como é um, uma primeira né, comunicação da minha tese, eu entendi que era muito um importante também, né, para receber as reações dos colegas, entender como a nossa proposta pode contribuir para a gente refletir, principalmente no campo que a gente estuda, os, não só os conflitos socioambientais, mas principalmente os direitos de comunidades eh, tradicionais, eh, quilombolas, indígenas, eh, de que modo essas comunidades incidem no campo constitucional. Então, o meu título né, como proposição é A Força Constituinte dos Quilombos, e o, te o texto em si gira em torno né, de quatro atos, que acontece concomitantemente no processo de mobilização do, do movimento quilombola no Brasil a partir dos anos 70 até os dias de hoje. Esses atos, eles produzem um movimento que eu denomino espiralar a partir da professora Leida Martins, né, que faz um estudo sobre a experiência dos terreiros de Congado, e ela entende que a dinâmica é, temporal desses grupos é, produzem um movimento espiralar e esse movimento espiralar ele pode ser entendido como um ciclo, né, uma circularidade, mas uma circularidade que a cada é, que a cada momento tem um recomeço, né, tem um novo ponto de partida. Então ele produz é, uma capacidade, traz uma capacidade de reconstrução, de recriação, de renovação. E esses esses quatro atos que eu utilizo na tese para exemplificar a força constituinte é, dos quilombos e da experiência quilombola no Brasil, são definidas em quatro políticas também. A política da territorialidade, a política da memória, a política da autonomia e a política da vida quilombola. Esse esse processo, né que eu estou denominando de atos, né decorrem de três princípios que, ao longo... Né, do campo empírico, eu identifiquei como princípios constitutivos da experiência política e jurídica do quilombo, que é a ancestralidade, a territorialidade e a oralidade. Então, identificando né, os processos de articulação dos sujeitos quilombolas, o que a gente observa é que esses princípios, eles são constitutivos de suas ações e, ao mesmo tempo, né, que como, como referências de suas mobilizações, fazem parte do que eu estou considerando também de contribuições para o constitucionalismo. Então, ancestralidade, territorialidade, oralidade, é, trazem repercussões no campo constitucional também. E aqui, o primeiro entendimento é que, na ancestralidade, há uma disputa sobre a política de memória né, que a gente inaugura a partir de 1988. É, a partir da contribuição da agência quilombola, e aqui é um ponto importante que eu considero do trabalho, é, deixar de narrar a constituição do artigo 68 apenas por incidência do movimento negro urbano, mas passar a considerar a atuação do movimento negro rural. E aqui dois pontos de interseção são importantes, as articulações das comunidades negras no Maranhão e as articulações das comunidades negras rurais no Pará. E são as primeiras experiências de articulação regional e interna em que há uma, uma retomada do processo de identificação a partir é, dessa categoria quilombo, né? Então, esse, esse, esse entendimento de que é preciso também disputar a memória né, sobre a luta por direitos, reivindica um papel importante para as comunidades negras rurais. E aí, como forma de né, demonstração empírica dessa disputa de memória, eu levanto os principais estudos que foram desenvolvidos no campo da antropologia e da história sobre experiências negras rurais, coincidem com os principais conflitos que foram desenvolvidos na a época da ditadura civil militar e empresarial. E isso denota que, embora né, nós estivéssemos vivenciando aquele processo de transição, e muitas vezes né, a formulação dos direitos fundamentais é, se dê né, pela recomposição desse espaço democrático, pouco se narra as implicações da ditadura sobre as comunidades negras rurais e a constituição de seus direitos. Então reivindicar, né, a articulação dessa política de memória das comunidades e que o conceito de território quilombola estava em disputa exatamente por conta do projeto, não só é, de segurança nacional, mas o projeto de desenvolvimento econômico e o projeto de proteção ambiental que foi implementado naquele momento de ruptura institucional, também né, fazem parte do bolso de contribuições para a gente pensar a transição no período do de reconstituição a partir de 1987 1988. Na política que a gente denomina na tese né, de autonomia, é a identificação de que há um processo de articulação de mecanismos próprios pela agência quilombola. E aí vão ser desenvolvidos não só... Né, mecanismos de articulação com setores como grupos confessionais, grupos de pesquisa, movimento negro urbano, movimentos sociais e luta pela terra, movimentos sociais é, de denúncia dos impactos ambientais, mas também de mecanismos próprios dos sujeitos quilombolas. E aí o marco né, fundacional disso é a, a formação da Coordenação Nacional de Articulação da comunidade negras rurais quilombolas, a CUNAC, em 1995, né, em Brasília, e depois, em 1996, é, no encontro, que vai marcar o primeiro encontro das comunidades negras rurais quilombolas. E, por fim, né, como terceiro é, processo que, que marca esse, esse ciclo de reconstrução da vida quilombola, é, a inovação né, sobre os conceitos não só é, constitucionais, que predominantemente utilizamos para se referir à proteção né, do modo de viver, fazer a quilombola, mas a implicação de novas é, narrativas sobre essa experiência quilombola. E vai ter, né, como marco na, na pesquisa, a participação ativa do coletivo de mulheres negras é, quilombolas, principalmente no âmbito né, da coordenação Nacional de articulação das Comunidades Quilombolas. Ao reivindicar, né, uma revisitação das referências políticas sobre a articulação quilombola a partir de mulheres, é, nós temos uma disputa, primeiro, sobre esse conceito, né, de quem são os quilombos, segundo, um conceito do que é o território quilombola, e em terceiro, né, a própria compreensão do que é a vida quilombola no projeto constitucional de 88, que deixa de ser visto, né, como um, um mais um grupo que produz inclusão, mas passa a ser visto como um projeto de reconstrução da própria vida negra. Ou seja, a inserção dos quilombos no projeto constitucional de 88 é resultado de um processo histórico em que foram os quilombos o um meio fundamental né, para a manutenção da vida negra no Brasil, é, a partir da experiência da colonização, da escravidão e do racismo estrutural. Então, com esses três ciclos, né, eu apresento aqui de forma muito rápida para vocês, a nossa proposta da tese, por isso que o título é a Força Constituinte dos Quilombos, entendendo, né, força aqui como essa potência, constituinte como a reconstrução e quilombo como a vida negra. Então, o quilombo como essa capacidade de renovar a vida negra no Brasil, mesmo diante da violência do racismo. E aí, queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de compartilhar com vocês a pesquisa e pedir desculpas, né, mesmo que tenha acontecido sem a minha vontade, mas eu sei que isso atrapalha a dinâmica do grupo, mas felizmente deu certo e pude compartilhar com vocês algumas implicações da minha pesquisa de doutorado. Obrigado. Nós que agradecemos, Rodrigo, não atrapalhou nada não, só fiquei com pena porque o Jefferson, que é o nosso colega quilombola da CONAC, acabou de sair, a gente acabou de apresentar um trabalho juntos e ele, infelizmente, saiu, uma pena. Mas eu mandei para ele no WhatsApp, falei, dá uma pesquisada aqui nesse trabalho, que legal. Aí ele já, já vai procurar para ele, ele dar, dar uma olhada. <risos> Foi ele que conseguiu o seu contato para mim. Eu vi que ele Ah, tava... é? ah Então? <risos> então vocês já se conhecem, <risos> mas comentei com ele do teu trabalho, que achei muito interessante e dialoga muito com o que a gente apresentou agora há pouco sobre os protocolos de consulta, né? e eu vi que você cita também a, a dissertação da Versi, né, em que ela fala da importância desses protocolos, né, e os protocolos também seriam, né, de certa forma, aí uma, uma, uma constituição quilombola, talvez, né, um direito quilombola, porque os povos, né, as comunidades, expressam de maneira muito particular, como devem ser consultados, né, e os, os, os protocolos quilombola trazem muitas vezes relatos históricos, né, relatos sobre o lugar, então, é, muito interessante seu trabalho, parabenizo aí pela sua tese, fiquei bem empolgada em procurar para conhecer mais, e também gostaria de parabenizar a Leila, né, que a gente teve que cortar um pouquinho ali as discussões dela, mas parabenizo pelo seu trabalho sobre turismo rural, Leila, muito interessante as suas considerações, achei muito interessante você trazer pontos positivos e negativos, né, acho que é sempre importante a gente pensar nisso, acho que você conseguiu trazer uma pesquisa bem crítica, e aí, deixo aberto aos colegas, caso queiram fazer algum comentário sobre qualquer um dos dois trabalhos, é, estão convidados a se manifestar. Senão, a gente já se encaminha para o final, né? Creio que conseguimos apresentar todos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Estão satisfeitos? Vou, vou, entender, vou entender que sim. Então, quer falar, Anselmo? Fica à vontade. É, só uma pergunta é, operacional. A gente devolve o resumo expandido é, corrigido, vai ter anais, você sabe alguma informação a respeito? Vai, vai ter os anais, uhum, vai, vai passar pela correção agora, depois das apresentações, né, porque só vão para os anais os que foram apresentados. Então vai ter a correção, e aí se, se precisar de correção eles avisam, mas se não receber nada é porque não precisa. <risos> tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Se mais ninguém quer fazer nenhum comentário, eu agradeço muito vocês por terem aí me permitido entrar na casa de vocês, né? Afinal, estou aí nos seus computadores. Raíssa, pode falar. Eu, mais uma vez, queria muito, muito, muito, muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Como eu disse, foi a minha primeira participação, né? Então, eu estou muito, muito feliz e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e aprendendo, porque, como eu disse, o professor Márcio sempre brinca comigo, eu sou uma filhote ainda. E aí, ter a oportunidade de estar aqui com pessoas que têm trabalhos tão incríveis, nossa, é uma oportunidade única e também sair um pouco da bolha, né? Porque a gente fica muito dentro dos, das nossas bolinhas, das nossas respectivas universidades, centros de pesquisa. E, e ter a oportunidade de conhecer outras pessoas é muito, muito legal. Sim, Raíssa, é muito legal. Conhecer pessoas de outras áreas do conhecimento, né? Eu sou do direito, tem vocês aí da, da geografia e tantas é, outras áreas que a gente consegue conversar. E tantas pesquisas diferentes também, né? A gente não teve nenhuma pesquisa que, que era nem parecida, assim. E acho que isso é muito legal, porque a gente conseguiu visualizar vários pontos de vista, conseguiu fazer aí várias discussões e também aguardo pelos anais, né, para a gente conseguir aí, depois vocês conseguirem ler o trabalho dos colegas, né, que eu já, já pude ler. Então, mais uma vez, agradeço vocês pela presença, agradeço por terem ficado até o final conosco. É, como eu comentei com o Anselmo, aguardem aí o e-mail, né, caso seja necessário alguma modificação, mas caso não, o, o, o resumo já sai nos anais. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigada por essa tarde de hoje. É, a gente tem as gravações é, das apresentações no YouTube, caso queiram mostrar para alguém depois. Se à vontade. E é isso. Uma boa tarde e uma boa noite aí para vocês. Tchau, tchau.